Eu sou o chefe Marcelo Bona, estamos de bola na Cozinha. Hoje eu vou apresentar para vocês um pescado com molho de miso de acompanhamento uma saladinha de rúcula com tomate de cereja. Para a gente fazer esse prato, a gente vai precisar de 500 gramas de peixe limpo. Eu estou usando hoje filé de bacalhau, mas pode usar San Peter, pode usar pescada branca, o que você preferir, tá? Shoyu, vamos usar uns 30ml, 50ml de saquê, umas 50 gramas de miso, sal, alho, cebolinha para decoração, manteiga, 50 gramas mais ou menos também, cúcula, tomate cereja e cebola roxa à vontade. Então, para começar, vamos fazer a marinada no peixe. Vou colocar um pouquinho de sal, só toma cuidado para não salgar muito, porque a gente vai usar o shoyu, então pode ser que ele fique um pouco salgado, então toma cuidado no sal, tá? Um pouquinho de shoyu, um pouquinho de saquê e a nossa pasta de missô. E um pouquinho de alho para dar um gostinho a mais. Aqui a gente faz a marinada. Misturou bem aqui, vamos deixar ele marinando. Pode deixar cerca de uma hora marinando na geladeira, vamos cobrir ele e colocar na geladeira. Depois de uma hora na geladeira, vamos para a parte boa, vamos grelhar o peixe, já para a gente finalizar esse prato. Aqui nessas panelas XU, nada melhor que a panela XU revestida de cerâmica para a gente fazer isso, porque não gruda. Um fiozinho só de azeite, só para dar um gostinho, porque não tem necessidade, por causa do na panela, mesmo sendo revestido de cerâmica, não tem necessidade de tanto azeite, porque ele não vai grudar. Esquentou, vamos brilhar. Vocês podem ver que realmente não grudou. Grelhamos já dos dois lados, ele vai ficar um pouquinho preto por causa do missô. Mas não se preocupa, que a gente jogando o molho por cima do missô, ele vai dar, ficar bem bonito. Aí aqui, agora a gente vai pegar o caldo da marinada e jogar na panela. E aí a gente vai aproveitar todo esse, esse queimadinho que tem na panela, para dar sabor no nosso caldo. Apresentamos a marinada aqui dá uma raspada na pedideira inteira. Você vai ver que o sabor todo o peixe vai estar tá aqui nesse molho. Tá? E aí, o que, que a gente faz? A gente coloca um pouquinho de manteiga nesse molho. Para ele emulsificar. Nosso peixe pronto. Molho pronto. Vamos agora para a montagem do prato. Uma saladinha. Para acompanhar... Essa saladinha. Eu vou fazer um molinho de mostarda. Só para jogar por cima da, da rúcula. Vocês vão ver que vai cair muito bem. Molinho de mostarda. Aqui eu tenho um pouquinho de mostarda. Um pouquinho de azeite. E uma pitada de sal. E aí, aqui. A gente mistura. Ver se é do seu agrado para a montagem do prato. Aqui a gente pode fazer um prato raso, branco, simples, vocês vão ver que fica muito bem. E eu vou dispor nosso, nosso peixe devidamente grelhado, vou colocar nossa saladinha de rúcula já lavada e seca, vou colocar um pouquinho de tomate cereja, tomate cereja hoje eu estou usando o cru, mas se vocês quiserem na receita que eu fiz Alguns episódios atrás eu dei uma puxada nele na frigideira para ele acentuar um pouco mais o sabor. Pode fazer isso também, tá? Que ele cai muito bem. E aqui eu vou colocar um pouquinho de cebola roxa. Eu gosto muito de usar a cebola roxa porque ela é mais adocicada do que a normal. Então ela dá um gostinho bem legal no prato, tá? Nosso molho e aí a gente joga por cima o peixe. Decoração. A gente usa um pouquinho de cebolinha e finalizamos com o nosso tempero. Se vocês não gostaram de mostarda, tudo bem, faz o tempero de salada que vocês gostarem com azeite, vinagre, limão, se quiser substituir pelo vinagre e sal, não tem problema, tá? Interessante também, se quiser, se gostar, pode usar uma mostarda de jom também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem... Entre no nosso canal, faça um comentário embaixo que a gente responde para vocês. E para acompanhar esse prato, o Aurora Chardonnay, espumante, cai muito bem. Ele passa três meses no Carvalho e por isso ele ganha um peso a mais no vídeo. Esse foi mais um de Bola na Cozinha. Eu sou o chefe Marcelo Bora espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha para aquele seu amigo lá que você quer que ele faça para você esse prato, tá? Qualquer dúvida, só comentar que a gente responde pra você. Muito obrigado e até a próxima receita.